Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! Bem-vindo à aula 3 aqui do nosso mini curso de realidade aumentada da AirMidia. Bom, já instalou o aplicativo? Ok. Já criou a sua conta na AirMidia? Beleza! O que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar um pequeno plugin que vai no SketchUp, que com um clique ele vai jogar o seu projeto de SketchUp já direto na sua conta do AirMidia Studio para você finalizar a sua realidade aumentada lá, tá bom? Bom você vai precisar entrar nessa url a url vai estar na descrição abaixo do curso tá? e olha só aqui nós temos dois plugins nós temos o plugin do AirMedia para o SketchUp e para o 3D Max tá? Bom, com o 3D Max a brincadeira é mais séria né? porque é lá que a gente vai conseguir fotorrealismo, é lá que a gente consegue animação é lá que a gente utiliza o V-Ray ou o Corona para gerar os arquivos em baked né? para a gente ter realismo, sombra, etc. Tá bom? Não é o caso desse curso. Nesse curso nós vamos ser práticos, a gente vai usar o SketchUp, né? Então você vai ter lá a sua melhor modelagem é, possível do seu projeto no SketchUp e lá é, a gente vai exportar direto para o Armid Studio, ok? Então, repito, o AirMedia, ele trabalha com arquivos SketchUp, trabalha com arquivos FBX que é do universo do Autodesk, né? E, e ele tem outros tipos de importações, mas nesse caso nós vamos trabalhar com SketchUp, ok? Bom, primeira coisa, entrou nesse link, Download, vamos fazer o download do nosso... da nossa extensãozinha. Então tá aqui, né? Ele entrou aqui no oficial x SketchUp. A gente tem que, obviamente, logar. Uma conta de e-mail. Depois que você tá logado, você vem aqui e faz o download. Dadão. E aqui embaixo, né, quem está no Chrome, vai ter aqui o nosso plugin, AirMedia plugin, ok? Ele está aqui, o que, que a gente vai fazer? Lá no SketchUp, a gente vai abrir o nosso plugin, tá bom? Então, abaixo, baixou, vamos abrir o SketchUp. Aqui no SketchUp... a gente vem em gerenciador de extensões a gente vai instalar uma extensão é o AirMedia plugin seleciona dá a abrir e depois da instalação a gente vai conseguir vir aqui em AirMedia Tools e aqui a gente tem o nosso kit aqui da AirMedia instalado ok então só só Só recapitulando, venho aqui em Extension Manager, né? O Armidia já está aqui, está enable, né? Eu vim aqui em Install Extension, selecionei o arquivo, precisa estar logado, tá? E ele está instalado. Bom. Ok. Uma vez instalado o pluginzinho do Armidia, o que, que você vai ter que tomar cuidado agora? Aqui você tem um export selected que você vai exportar só a seleção do que você fez, tá? Mas a gente não, isso não é importante agora. Nós vamos ativar que o que é importante agora é ativar esse plugin com a sua conta lá no Ermis Studio. Vocês estão vendo aqui, olha, à direita. Aqui tem plugin token que é necessário para exportar os modelos 3D do SketchUp ou do Max. E aqui, ó, tem um código tá o meu você entrando no seu estúdio e vindo aqui em cima à direita você cada pessoa vai ter um código único esse código vocês vão ter que copiar cada um tem o seu aí lá no SketchUp quando você clicar em qualquer um aqui olha vamos supor eu exporte todo ele vai pedir aqui o nome do modelo e ele vai pedir caso você não tenha feito se é a primeira vez você vai fazer você vai colar esse código que está aqui no seu de estúdio tá então primeiro você tem que abrir a conta no de estúdio então essas aulas elas são sequenciais tá bom aí você vai vir aqui em perfil em cima à direita você vai copiar esse código e no sketchup após você ter feito a instalação do exportador você vai dar um nome aqui nós vamos abrir depois o, o, o projeto tá que a gente vai usar como referência para esse curso mas o mais importante é você ativar quando você colocar aqui né, dar um CTRL V né, do, do, do, seu, do seu código e o nome e é, exportar, ele já vai exportar diretamente para o estúdio. Tá? Isso eu vou fazer na próxima aula. Tá? O mais importante nessa aula é a instalação do plugin, tá? do plugin do Armidia e a ativação dele através do token que você encontra lá no Armidia Studio, lá na sua conta. Tá bom? Então... Essa aula a gente vai até aqui, foi a preparação, a instalação e a preparação do plugin do seu SketchUp para o Armid Studio. Na próxima aula a gente já vai fazer a importação, a gente vai abrir no SketchUp um arquivo e a gente já vai começar a trabalhar ele aqui dentro do Armid Studio. Ok? Façam isso e até a próxima